Opa! Obrigado! Oi! Obrigado! E aí? Oh, quem pegou minha impressão de novo? É, eu acho que precisa comprar mais uma impressora. Por, Por que, que comprar, comprar se você, você pode, pode alugar? alugar? Com o outsourcing de impressoras e multifuncionais, você evita filas, usa o seu crachá para liberar impressões com rapidez e segurança e conta com a gestão de impressão completa. Muito mais eficiência em impressão, cópia e digitalização. Simpress, referência em outsourcing de equipamentos e soluções para a sua empresa.